Oi, o que você deveria saber antes de construir a sua casa ecológica e sustentável? Adianto, o primeiro passo é conhecer profundamente o lugar. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, biólogo, especialista em meio ambiente e recursos hídricos, mestre em ciências em meio ambiente e recursos hídricos, esses dois pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Agora, no mês de julho e início do mês de agosto, vou estar oferecendo aqui em casa mesmo, em Gaia Terra Nova, em Piranguinho, no sulzinho do estado de Minas, pertinho de Itajubá, eu vou estar oferecendo o curso Diagnóstico Ambiental Sensorial. O curso é um desdobramento da minha tese de doutorado. Embora ele essencialmente seja prático, ele está assentado em densa literatura científica. Ele é traduzido, entre aspas, né, para o linguajar comum, de maneira que a, a, o, o mais variado público pode participar, compreender e aplicar esse conhecimento depois. De maneira inter, multi e transdisciplinar, o diagnóstico ambiental sensorial, ele incorpora ou integra diferentes elementos. Por um lado, materiais de baixíssimo custo, que são possíveis de, de aquisição, se é que você já não tem na sua casa. É, é possível encontrar isso no comércio de qualquer lugar do, do país. Junto com isso, alguns é, aplicativos de celular que a gente baixa e são gratuitos. E um terceiro elemento é o sensorial. A gente vai utilizar da visão, do tato, da audição e da olfação na avaliação de diferentes atributos associados ao clima, relevo, a biota e ao solo de um determinado lugar. Com esse conjunto de informações que a gente vê no diagnóstico ambiental sensorial, fica mais fácil a tomada de decisões nos mais variados temas. Por exemplo, na construção da sua casa, qual é o melhor lugar dentro do terreno para fazer isso? Ou na implantação de uma agrofloresta? Ou na agroecologia? ou na recuperação de uma área degradada ou no acompanhamento da evolução de um trabalho que você está fazendo na cidade ou no campo é, ligado à área ambiental. Mas também na produção de alimentos, na pecuária, na silvicultura, que é a produção madeireira, na bioconstrução, no urbanismo sustentável e biofílico, uma infinidade de aplicações. O curso acontece por demanda, ou seja, se você tem interesse entra em contato com a gente e a gente combina o melhor dia né, para você ou o seu grupo. Pode ser durante a semana, pode ser no final de semana. A carga horária do curso é variável. Ela pode ir de seis a oito horas, às vezes demorar o dia inteiro, porque vai depender muito é, do empenho, do interesse, é, da motivação do grupo ou, ou sua, né, ou do aprofundamento que a gente faça em um tema ou outro. Os preços também, eu acredito, são convidativos e vão variar de acordo com o grupo. Individualmente, paga um pouco mais caro, mas a atenção é, é mais presente. Num grupo um pouco maior, os preços vão variar aí de R$240 a 480 reais por pessoa. Curtiu a ideia? Entre em contato na, na descrição, tá os links para fazer isso por e-mail ou WhatsApp. E aí a gente conversa um pouco mais. Grande abraço e até já!